Opa, e aí, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mano. E hoje, me pra vocês. Mais um vídeo de Minecraft. E hoje, eu vou ensinar a vocês a como tá colocando aqui aquelas coordenadas parecida com a do Java. você que não sabe no Minecraft Java Edition, para ser mais específico, Minecraft tem umas coordenadas muito mais organizadas que o Minecraft Bedrock, que é a versão para celular, PS4, Windows 10, etc. Aí, no Minecraft Bedrock, só tem ali o, As coordenadas assim, tipo as coisas mais simples Aquela altura, o lado É... A, a primeira, não lembro mais o que era Porém no Java, enquanto isso no Java tem um monte de informação Qual a versão que você tá Um monte de coisa lá, é... é quantos FPS Pois é que no Minecraft Bedrock, o FPS Só mostra quando... Quando você tá na na beta, já na oficial no mar, nem pelo menos ainda no cantinho então hoje eu trazer para vocês como tá resolvendo isso e colocando parecido com a do java, beleza? primeiramente eu já quero dizer que esse vídeo sim tem computador porque eu tô precisando de uma grana e rapidão viu? mas se você não sabe passar pelo incultador tem um link aí na descrição que ensina como passar, beleza? que é um vídeo próprio meu, então beleza, vê aí você tá, vai também tá ajudando demais, beleza. E bom, após você baixar, você vai estar tá vindo aqui em qualquer mapa que você tiver. Ou então, se você já não tem um mapa, você cria um mapa, porém eu já tenho aqui um mapa e vamos aqui em editar ele, beleza. Então, bora aqui, mano. A gente vem para a texturas textura e aqui nessa parte vai ter a textura aqui, beleza. Você ativa ela aqui, aqui é F3, que é para aparecer um botão lá em cima e tal. Tá... Aí você vem aqui na parte de comportamento e ativa essas três texturas aqui, ó. Vai, vai, se não me engano tá, ia estar tá aquelas três ali primeira a última não tava mas se tivesse ativa beleza? Após isso você pode clicar em jogar. Aí agora é só você esperar entrar no seu mapa que vai estar tá aí carregando e vai estar tá funcionando tudo de boa, beleza? Beleza, entrei aqui no mundo, como vocês podem ver, já tá ali no ali na parte esquerda superior ali. Minecraft Vanilla, Relays, posição ali, ativo F3. Ah, isso aqui, mano. Você viu que tá aparecendo outro botão ali? E para desativar é só você clicar aqui, beleza? Aí ah, se você quiser ver aqui, mano, é só você clicar. Aí fica aqui, ó. Clica, sai. Volta, clica. Clica, sai volta clica tá ligado isso é muito bom porque é que eu vou adicionar ela aqui mano e vou descer aqui nesse lugar que eu cavei um buraco justamente pra isso tá meio largado porque eu esqueci um negócio ativado aqui beleza Ah, pera eu caí no voz é eu caí no voz mano eu caí no void mas você pode ver que a barrinha desceu beleza e mano é muito top isso aqui na né, moral eu acho que aquele negócio só ali filho, era como se tivesse um negócio para ativar. Então é isso, galera. Eu espero ter gostado. Eu tô preso no meio do nada agora, mas eu não ligo. Então é isso. Muito obrigado, gente gente. estar aqui. É nós, estamos junto e falou.